Olá pessoal, é, vou tentar fazer aqui é, o vídeo sobre o compêndio da, da doutrina social da igreja, mas na parte na parte 1. Depois, depois eu vou tentar fazer as outras partes, porque assim, é muito conteúdo, eu nem sei se vou conseguir falar bem, a... Ah, a doutrina social da igreja, ela, ela basicamente, ela vai tá, estar tá sendo explicada da seguinte maneira. Você tem a doutrina moral, que ela é voltada para o indivíduo. E a doutrina social, ela é aquela voltada no aspecto social, no aspecto comunitário. Né? A, é como se fosse a, a extensão, a extensão é, grupal em que a gente vive. É há esse paralelismo durante todo o texto. O texto ele é escrito num, num tom conservador, mas assim num tom mais mais amigável, não num tom como a maioria do, como a maioria dos textos é, a gente lê. Ah, ele vai falar ele vai falar um pouco da parte da parte histórica da importância de algum de algumas é, encíclicas, principalmente a Redenovarum, que é de Leão XI, se eu não me engano. Ela que vai ser a, a primeira a primeira encíclica que vai vai dar origem aos documentos da doutrina social da Igreja. É, o texto toda hora faz referência ao, ao Passem Terres é, de João XXIII e ao Gaudium Spes que é que é do Conselho Vaticano II. O, os pontos os pontos fortes principalmente é, são são alguns aspectos que, que, ele, que ele vai falar por exemplo ele dedica um capítulo inteiro falando da dignidade da dignidade do homem ele também vai falar ele, ele também vai falar da, da da missão da igreja no mundo que basicamente é anunciar o evangelho né entre todas as nações e e tem aquelas velhas afirmações em que, em que a igreja ela tenta, ela tenta afirmar um caráter não político, a sua presença na terra, né? ela, tenta, ela tenta reafirmar que ela não toma partido por ninguém. Né? Só que isso a gente sabe que não é verdade, porque em vários momentos da história, a gente sabe que a igreja, ou na Itália com Mussolini, Uh, alguns mesmo na, na Alemanha é, na época dos reis dos reinados a Igreja era, era a principal mediadora entre a autoridade do rei e, que é um que é uma coisa política enfim uh, mas o texto o texto não é ruim o texto ele, ele vai falar muita coisa boa assim só que ele ele toma um tom muito positivo do homem né? ele ele tenta olhar o homem como um, ser que, que, é, como um ser capaz de, de ter consciência sobre os seus atos. E, e aí, em seguida, ele vai, ele vai estar narrando todos os princípios é, do, da doutrina social da Igreja, que vai ser de acordo com o, quê? O, o princípio de bem comum, vai ser a destinação universal dos bens, ele vai falar ele vai falar da questão da participação, da solidariedade, dos direitos humanos, né? Então assim, o, o o que o que eu não gostei foi foi da perspectiva muito de direita que o texto toma, né? Ele basicamente ele ele é tendencioso nesse sentido. Quando quando ele vai reclamar quando ele vai reclamar do dos princípios de esquerda, ele vai, ele vai sempre estar excluindo vai estar sempre sendo negativo e quando ele vai reclamar dos princípios de propriedade privada por exemplo ele só vai fazer uma ressalva não vai estar sendo é, tão obviamente quanto o, as ideias de direito de compartilhamento de, de, de, de vida comunitária mas ao menos o texto não nega essa, essa perspectiva em nenhum momento ele nega esse tipo de socialismo, mas, enfim, uh, ele ele ele ele tem alguns pontos assim que é, são tantos pontos que eu marquei aqui, é, eu não sei nem como eu não sei nem como que eu vou começar. É, bom, eu, eu, eu diria que eu posso passar rapidinho aqui na parte que ele fala dos valores fundamentais da, da vida social os valores os valores que ele vai que ele vai citar aí caiu os valores que eles vão que eles vão citar são esses que é a verdade que é a verdade a liberdade a justiça e o amor né é ele passa bem rapidinho sobre essa questão. Um ponto, um ponto que, eu, que eu achei interessante é exatamente na questão da justiça. É, geralmente, geralmente, quem é de direita tem, tem dificuldade em aceitar, em aceitar o que é justiça. Né? E exatamente no texto vai falar que existem vários tipos de justiça. Eles não percebem que isso é uma forma de você relativizar a importância da justiça. né? É, a questão do amor, ele vai falar sobre, sobre o ponto de vista da caridade é, Percebe, você está você tá trabalhando com uma instituição que tem mais de, mais de mil anos e, e esses princípios, essa doutrina foi criada há cerca de um século atrás Então assim, a igreja ainda está engatinhando no seu, no seu entendimento sobre, sobre a sobre o que é uma doutrina social mas, mas assim existe várias coisas boas no texto assim principalmente quando quando ele vai falar da quando ele vai falar da cadê? quando ele vai falar da da, da necessidade disso tudo para a paz mundial né ele, ele vai falar que a questão do pecado ela, ela, ela sai da perspectiva individual da pessoa e ela e ela emerge com uma perspectiva é, global quando isso acontece ela vai chamar de ela vai chamar os problemas que existem que fogem do particular ela vai falar que é, surge uma questão social e essa questão social é sempre essa esse paralelismo que existe o que existe no homem pode, de mal pode existir na sociedade e é essa questão social que em que você está tentando trabalhar o, a parte 1 um termina com uma frase muito bonita assim que é essa daqui ele vai falar amá-lo no plano social significa de acordo com as situações valer-se das mediações sociais para melhorar sua vida ou remover os fatores sociais causa sua indigência então assim é ela ela vai fazer por exemplo um forte elogio a quem dá esmola aos pobres ela vai ela vai entender que isso não é a, não é a, a, o principal objetivo da, da doutrina social da igreja a doutrina social da igreja é buscar é, uma melhoria nessa situação uma parte chata é que ela vai ela vai pegar o pé da letra uma frase que Jesus Cristo falou que é aquela que ele fala que os pobres sempre, sempre estão entre nós, e vai interpretar de uma maneira é, literal, como se realmente a pobreza fosse um, um mal necessário. Né? Ele vai falar que não, tem, não terá como a gente extirpar a pobreza do mundo. Né? Isso, isso é uma verdade. A pobreza existe realmente por causa do nosso pecado, mas não tem nada na Bíblia que diz que a gente não possa acabar com a pobreza no mundo essa essa palavra que Jesus fala é mais é mais uma uma, uma constatação de um fato devido devido ao egoísmo que que, que estava presente nas pessoas que ele conversava entendeu ah, é, tem um princípio dos princípios que, que ele vai falar né ele vai falar de vários princípios é, existe um que eu não, não conhecia, que é o princípio de subsidiariedade. Deixa eu ver se eu acho ele aqui. Que eu não estou sabendo falar a palavra certa. Essa palavra, na verdade, vem, vem do termo subsídio. Ele, basicamente, ele vai falar que um Estado ele tem o um dever de agir é, diretamente sobre uma, uma parcela da população dando subsídios é mais ou menos o que acontece aqui com bolsa família só que o próprio texto ele vai deixar bem claro que esse esse tipo de ação não é não é para ser duradoura ela tem ela tem que ser para uma forma de remédio né mas não como uma forma de cabricho como é o que acontece aqui no Brasil é... enfim eu eu fiz um apanhado bem rapidinho dessa primeira parte, Nessa, nas seguintes eu vou tentar, eu vou tentar é, falar da, das outras questões espero ter sido um, uma boa revisão, acho que eu falei de tudo uma boa. Valeu gente, até mais.